Então, fala do Minecraft City! Bem-vindos ao, ao meu canal novamente, hoje é quinta, este é o vídeo de quinta, primeiramente passe no Instagram, aí está na tela, estou fazendo o countdown de quando vai lançar meu Deus do céu, eu tô quebrando a casa. Estou fazendo o countdown de quando vai lançar The Last of Us Part 2. No momento eu estou gravando no domingo, dia 7. Ou seja, no dia que eu estou, está faltando 12 dias. Mas no dia que esse vídeo será lançado, será quinta, dia 11. Faltando 8 dias para o lançamento. Então, hoje iremos reagir ao trailer de história que foi lançado. E, novamente, será uma análise que nem o último vídeo. Eu vou reagir ao vídeo, depois eu vou separar e ir direto para análise. Eu não vou falar durante o vídeo. Talvez eu fale algumas coisinhas, mas é. E não terá muitas análises técnicas, porque é de história, não é de gameplay, mas o próximo vídeo de análise será praticamente só coisa técnica. Então tá. Vamos reagir? O vídeo é o The Last of Us Part 2, Oficial Story Trailer PS4. Com. Caraca, tá com visualização pra caramba do canal da Playstation. Dessa vez o verificado. A última vez eu fui no canal da Playstation que eu achei que era o certo, mas não era. Agora eu vi que o canal certo da Playstation é este aqui Que eu vou deixar o link do vídeo Na descrição, vocês provavelmente já viram Mas, ok? E eu vou reagir aqui pra vocês E fazer a minha teoria Playstation I know you wish things were different. Eu sei que você queria que as coisas fossem diferentes Nossa, olha que lindo, velho a promessa está aí. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Ellie? Ellie. Mas não são. Por favor, pare. Sony Interactive Entertainment. Naughty Dog. Empresa incrível melhor empresa. To smart, tá, eu estou saindo amanhã. Para fazer isso de Jackson vulnerável. não Então a gente só vai deixar de saírem, saírem assim? How did you find us? Como você nos encontrou? You can't stop this. Você não pode parar de. Eu quero o que você quer. Mas não em qualquer custo. Não entendi. Passa, velho. Atenção que eles Eu conseguem passar. Eu realmente espero que você faça isso. Que você consiga. Eu tenho que terminar isso. essa costa. Tem um preço. Nós poderíamos ter te matado. Talvez você deveria ter feito. Ok, tem uma frase que eu não consegui traduzir e eu vou trazer agora. 6, 19... Nossa, essa data, velho. Foi. Teve uma frase aqui que eu não consegui traduzir. Eu vou voltar pra traduzir. Aqui do Jackson, isso aqui. Ó. We can do this smart will be leaving Jackson vulnerable. We can do the smart? Como é que eu posso fazer essa frase? É, nós podemos fazer isso do jeito inteligente? Porque we can do this smart. We, nós, can, podemos. Do, fazer, do this. Fazer, não, do, fazer. This, isso, smart, inteligente. Podemos fazer isso inteligente. Não faz sentido essa frase. Deixa eu jogar no Google. Podemos fazer isso de forma inteligente. Ah, é, então não tinha traduzido certo. We we'll believe in Jackson vulnerable. Estaremos deixando Jackson vulnerável. E tem mais uma frase que eu não consegui traduzir, né? So they just get to get away with this. Ah não, é isso que eu traduzi. isso que eu traduzi? Quer traduzir? How do you find it? Sim, sim, eu traduzi. É, então tá. Era isso que eu não tinha conseguido traduzir. Então, vamos lá. Vamos analisar tudo. Eu vou analisar em off novamente. E vou voltar aqui com os pedaços que eu acho que devem ser apontados. Ok, a primeira coisa que eu analisei aqui foi o texto, eu peguei o texto e escrevi ele completo. Na ordem do trailer ele fica exatamente assim. I know you wish the, the things were different. I I wish things were different. Ellie, but, the, but they ain't. Please stop. I'm leaving tomorrow. We can do this smart. We'll be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? How do you find this? You can stop this. I want, I want what you want, but not at any cost. I really hope you make it. I have to finish it. There's a cost. We could have killed you. We could, we could have killed, Não lembro. coyote killed? Killed, We, we could have killed you. Maybe you should have. Eu Vou traduzir tudo e depois eu vou colocar na ordem que eu acho que é, tá? Eu sei que você queria que as coisas fosse, fossem diferentes, eu queria que as coisas fossem diferentes, L. Mas elas não são. Por favor, pare. Estou saindo amanhã. Podemos fazer isso do jeito inteligente, mas estaremos deixando o Jackson vulnerável. Então eles só vão escapar. Então eles vão escapar de, disso assim. Como você nos encontrou, eu tenho que parar isso. Uh, you can't stop this now. É, você não pode parar isso. Uh, eu quero que você quer, mas não a qualquer custo. Eu realmente espero que você faça isso. Eu tenho que terminar isso. Tem um preço. Mas deveríamos ter te matado. Talvez deveriam mesmo. Bom, se percebe muito bem que o. Uh, um, eu queria que as coisas fossem diferentes. Não, eu sei que você queria que as coisas fossem diferentes, eu queria que as coisas fossem diferentes, mas elas não são. Isso é uma frase só dita pelo Joel, uh, no momento que tá ali, porque uh, a leitura labial bate, então vou passar esse momento aí agora, rapidão. Então. então, o I know you wish the things were different, I wish the things were different, but they ain't, é tudo em um único discurso. Aí temos o Ellen, que... Provavelmente é o começo desse discurso, eles a Ellie quase é mordida por um infectado, aí o Joe vai lá e Ellie, eu sei que você queria que as coisas... E aí eles começam alguma alguma discussão, alguma coisa, eu sei que você queria que as... Aí o Joe chega nessa parte, eu sei que você queria que as coisas fossem diferentes, mas elas não são. Eu também, quero que ela... eu também queria que fosse diferente diferentes, mas elas não são. Aí corta pra aquela cena que eu já vi no trailer anterior, que a Ellie tá falando, por favor, pare, lá no inverno, que eu tava pensando que a Dina morre naquela parte. Corta para outra cena dela falando, I'm leaving tomorrow, estou indo amanhã e ajeitando a mochila. Aí corta pro Tommy falando, we can do the smart. Estaremos deixando Jackson vulnerável. E ela pergunta, so we just get... Essa aqui também é uma sequência que eu acho que é daqui. Essa sequência aqui tá certa. Uh, nós podemos fazer isso sujeito jeito inteligente, mas estaremos deixando Jackson vulnerável. Então eles só vão se safar assim, como... então eles só vão se safar disso. Ah, aí tem alguém perguntando, how do you find us? Que é como você nos encontrou, que provavelmente é um inimigo, né? Provavelmente é um inimigo nosso. You can't stop this é ela falando para pro um cara que talvez, só talvez, seja esse mesmo cara do how do you find us. Tá? Mas não é de certeza, mas pode ser que seja. I want what you want, but not any cost. Esse aqui parece ser um cara tentando ser pelo menos amigável com a gente. Pode ser que ele seja um David da vida. Quem não sabe, o David é aquele cara que tentou comer a L. Eu realmente espero que você consiga isso. Esse é o Jesse falando pra ele: uh, I have to finish it. Eu tenho que terminar isso. A ele fala: Tem um preço. Ó, segunda vez que aparece a palavra preço. Alguém falando preço com um, um, um peso. But not at any cost. There's a cost. Tipo, não em qualquer preço. Tem um preço. Esse preço tá muito enfatizado. Uh, there's a cost também, se eu não me engano parece que é o Jesse que fala uh, We could have killed you, a gente deveria ter te matado E aí ele responde, talvez deveriam mesmo Seguinte, o, esse trailer tá focando bastante, tipo, parece, parece que não tá Mas tá focando bastante no, no, no cost, no preço O preço que, tem, que ela tem que pagar pra realizar o que ela tem que terminar, né? para fazer o que ela tem que terminar. Isso ainda é um grande mistério, para ser sincero. Eu vou analisar agora as imagens e vamos tentar conectar alguma coisa, né? Eu não sei se eu vou conseguir conectar. Lembrando que esse é o último, é o último vídeo de história de The Last of Us 2. Então, se eu não conseguir conectar aqui, ferrou. <risos> Mas vamos lá. Eu vou analisar imagem por imagem. Seguinte, eu tenho uma dentro a dizer essa parte. É sério? Eu não tô, eu não tô criticando quem okay? eu não tô criticando, eu só tô expressando. Eu vi duas pessoas reagindo a esse trailer, que foi Sidão Game e o David Jones. Duas pessoas que eu admiro muito, eu gosto muito do canal deles. Uh, mas os dois cometeram o mesmo erro. Eles viram a cela aí. Ah, isso é do The Last of Us 1. Não, não é do The Last of Us 1. Não é só porque a L tá pequena que é do The Last of Us 1. Uh, depois eu vou mostrar por que, que não é só porque a L tá pequena que é do The Last of Us 1, tá? Mas isso não é do The Last of Us 1. Uh, se você... essa parte parece muito aquela parte que a gente, sim, tem uma parte do The Last of Us que parece muito isso. Mas lembrando que lá, primeiramente, a gente está de carro e, segundo, está completamente garrafado, não tem como a gente passar. Uh, mas, também, eu não creio que seja aquele lugar, primeiramente, de tudo. Porque é um pouco... É, dá de perceber bastante diferença, na verdade. Tipo, olhando de relance, é aquele lugar, mas dá de perceber muita diferença. Uh, então, só queria corrigir os dois, eu, eu gosto muito de vocês, não estou criticando, ninguém okay? Vocês estão falando que não é do The Last of Us 1 isso, isso não é The Last of Us não tem The Last of Us 1 aqui, não tem nada. Nem a próxima cena que eu vou comentar a mesma coisa, tá? Aqui, outra, outra cena que eu acho que dessa, mas eu acho que só o, só o David Jones falou que era The Last of Us 1, essa outra cena. Eu não lembro se o Sidão também falou, mas eu acho só o David. Não é do The Last of Us 1. A gente nunca, teve, nunca viu Jackson assim. A gente nunca passou por um, por um campo de trigo desse jeito. E o Joel está com violão nas costas. Quando é do The Last of Us 1, que o Joel... É, mas lembrando, novamente, não estou criticando, estou só corrigindo. Uh, é, temos aqui o Joel com violão nas costas e alguém acompanhando ele em outro cavalo, que pode muito bem ser a L, mas sinceramente parece mais o Tommy do que a Ellie. Pra ser sincero, eles estão chegando em Jackson uh, iluminada e muito grande. Aparentemente, realmente ela, a cidade está grande. Aí ó, ó porque que não só porque que a L pequena significa que se faz um Joel ou ensinando ou tocando pra ela e ela é criança ainda. Isso nunca aconteceu, isso é uma coisa que foi dita. A Ellie disse, a Ellie disse que queria que o Joel tocasse pra ela. Ele, aí, até quando o Diego se machucou, ela enquanto ele estava inconsciente, eu acho, enquanto ele estava inconsciente, isso era é no The Left Behind, se eu não me engano. Ela chega e fala, depois disso você vai ter que tocar uma pra mim, tá ligado? Então, é. Uh, ou ele está ensinando ela a tocar violão também, porque a gente vê que ela sabe tocar violão. Pelo primeiro trailer que a gente reagiu, a gente vê que ela sabe tocar violão. Então, talvez ele esteja ensinando, talvez ele esteja tocando para ela. É mas tem uma coisa... A Ellie queria ver o Joel tocando. Nessa cena, a Ellie chega assim... Ela tá meio despreocupada. Ou é porque eles já chegaram nesse lugar matando todo mundo. Tipo os infectados. Ou é porque ela simplesmente tava distraída com alguma coisa. Uma coisa aconteceu e ela ficou bem distraída. Ela tava abalada ou alguma coisa assim. Tanto que o Joel tem que... Ellie! Porque o bicho tá vindo. Ih! E... Infectado rastejando. Mano! infectado rastejando, se tiver em gameplay, ferrou demais eles estão em um lugar meio abandonado, já estão de mochila, o Joel está com uma pistoleta só ela eu não consigo ver nada na mochila dela que indique armas mas o Joel com uma espécie de 9mm, A tatuagem dela é linda demais aqui pegando fogo, eu não sei se é Jackson provavelmente, eu vou ser sincero que depois que eu ver esse trailer eu o uma nova teoria eu acho que Jackson pega fogo, por isso que até o, o Joel vai pra cima também e talvez, depois de ver essa cena do, do, de Jackson, que eu acho que é Jackson, tá, não é de certeza, Jackson pegando fogo. E eu vou ler essa teoria que o Joel vai, entrar no caminho, entra nessa jornada com ele porque eu acho que o Tommy talvez morra. Talvez o Tommy morra nesse incêndio de Jackson, e eu vou explicar mais pra frente, porque tipo, ah, mas como é que o Tommy vai morrer se ela tava conversando com o Tommy quando disse que eles iam sair impunes disso? Calma aí. Aqui, uh, é, afirmando uma coisa que eu que eu suspeitei no vídeo passado. Única forma de iluminar é esses pisca-pisca. Então lá realmente é para iluminar a cidade, não é porque é Natal. É para iluminar a cidade. É, ou na verdade pode ser Natal também, eu tô só supondo. Mas na verdade eu tô supondo porque parece que isso aí não é colocado e tirado, tá ligado? Parece uma coisa que é pra isso mesmo, eles estão usando isso como iluminação. E aí eu acho que é a casa da Ellie. Eu vi um... No State of Play eles disseram que a Ellie tava morando sozinha já. Então, isso aí eu acho que é a casa da Ellie. Porque parece um pouco com aquela cena que ela abre a porta e pá. O, o ambiente. No outro trailer, no caso. Ó. Oh, isso aí eu acho que ainda era a mesma cena. O Joel andando e ela assim. Ela tá com o olho roxo. E parece um pouco triste. Não! Nossa, olha o que eu percebi, véi. Nossa. Mano, eu, eu, não vi ninguém, eu não vi ninguém comentando isso. O pôster atrás dela é de Starlight. Eu, não, eu esqueci o, o, o outro nome, mas é Starlight alguma coisa. Que é o gibi que ela que lia ela no, no primeiro. Eu acho que é o livro 1 aquele ali, é o pôster do livro 1. Caraca, mano. Isso realmente é a casa dela, isso é realmente a casa dela, não tem, eu não tenho dúvidas agora. E eu não, não vi ninguém, eu ainda não vi ninguém percebendo esse detalhe. Aqui ela tem um rifle, ela está entrando em uma cidade. Trespassers killed on site. Uh, intrusos serão mortos uh, on site, tipo, se vistos ou ao entrar, alguma coisa assim. É uma coisa da Fedra, isso aí talvez seja um posto de quarentena dominado. Que tinha aquele negócio... Era uma espécie de quarentena lá na biblioteca, lá do 1 também, que tava dominando. Parece ser alguma coisa desse tipo. Olha, essa cena. Putz, velho. Cada vez que eu dou um cliquezinho na seta, ele volta 30 segundos, sei lá. Ele volta muito. Parece muito uma daquelas bancadas que, inclusive... É uma coisa que eu tenho que comentar. Duas coisas nesse nesse jogo que já me fizeram ficar aqui aberto Literalmente, pior que eu queria tá zoando, mas eu não tô. As coisas que mais me impressionaram até agora na gameplay, obviamente tirando os gráficos, porque isso não é impressionante para The Last of Us, porque The Last of Us, eu tenho certeza que vai ser gráficos incríveis. Eu estou querendo dizer The Last of Us, tipo, uma coisa impressionante, tipo, caraca, isso é incrível. Uh, gráfico é incrível, sim, mas é The Last of Us, é normal que o gráfico seja incrível. Duas coisas. Primeiro, a primeira coisa que mais me, a, na verdade a coisa que mais me impressionou. É a L passando pelos vãozinhos... Curtinhos que em qualquer outro jogo teria uma barreira invisível, com certeza. Isso me impressionou quando eu vi, eu fiquei tipo, caraca mano, olha isso, tá ligado? E a bancada, as... o jeito que a é, L arruma as armas na bancada de trabalho, velho. eles melhoraram tanto isso, ficou tão incrível. Porque tu vai, escolhe o melhoramento e ela faz a animação do melhoramento e é muito bom, é muito bom de se ver. Eu acho que eu vou perder bastante tempo melhorando a arma. mas é. Isso aí, parece que o cara emboscou ela numa bancada. Não sei se tipo entra na cutscene ou se isso é in-game, tá ligado? Tu vai lá e clica na bancada e um cara vem e pá! Te surpreende. Não sei. E aí tu tem que ficar, sei lá, apertando quadrado, quadrado, quadrado. Tem que estar em É, parece parece bem um negócio de tipo tu ficar apertando quadrado, quadrado, quadrado, quadrado e aí ela faz um. ela se livra. Porque. pelo movimento que fez. Que fez. Aqui, ah, uau, olha isso, mano, a bancada, velho, nossa, a bancada, mano, a bancada, sério, é porque aqui só mostra ela, ela carregando a arma, mas a bancada, putz, velho, nossa, isso aqui vai ser muito bom, quando eu ver isso eu vou, eu vou pirar, velho, aqui é ela com, ela apontando pra dois caras, não, um cara e uma mulher, pelo que eu tô vendo, só que ela parece, tipo, não, eles não parecem querer machucar ela, pra ser sincero, isso aqui parece uma daquela cena, tipo, ela começa a mirar no cara, tipo o David, tá ligado? Ela, ela mira aí o David não não calma calma calma tô, tô de boa. e aí ela vai abaixando a arma devagar vai pegando confiança ah, tá certo que o David foi um filho da mãe né filho que... da mãe tem raiva dele mas esses dois aqui não sinceramente não parece estar tá querendo machucar ela talvez aqui até alguma coisa revelada para ela porque ela sei lá ela tá meio estranha eu não sei o que falar assim mais pra ser sincero só parece que ela tá mirando em alguém que ela ainda não confia e que vai confiar mais para frente aqui Aqui tem uma sequência de cena que eu vou falar pra vocês. Essa... Eu tenho 98% de certeza que essa é a cena da revelação. A famosa cena da revelação. Como assim a, a cena da revelação? Vocês sabem como é que terminou The Last of Us 1? O Joel mentindo pra ele. O Joel falou que tinham várias pessoas que tinham a cura e que, eles que, que eram imunes que eles desistiram de achar cura. Todo mundo, inclusive eu... Acho que o Joel vai ter que desmentir isso, ele vai ter que falar, não, na verdade não é isso, na verdade não, eu que ferrei, eu que decidi. E eu acho que é essa cena. Eu vou passar, tem três cortes aqui, então todos eles são cortados, mas eu vou passar para vocês com áudio e tudo, vou passar certinho. A sequência de cenas que eu acho que é exatamente, porque é no mesmo lugar, no mesmo momento, parece ser exatamente essa cena. E eu vou, te, eu vou falar pra vocês porque eu acho que essa é a cena da revelação. Então eu vou tocar aí e depois eu falo. Pronto, essa é a sequência. Cara, a sequência: o Joel olhando pra ela, ela encarando, tipo, tentando. Disser, tentando, Caraca, como assim, velho? E depois ela sai. Não, não, ela não parece estar tá pistola, ela parece estar tá triste. Ela sai triste dali, ela tá meio pistola, meio triste, ela tá um, uma história e cara, essa é a cena da revelação, eu tenho 98% de certeza que essa é a cena da revelação. O Joe vai olhar pra ela e vai falar, mano, eu fiz bosta. Na, na verdade não, ele não fez bosta, tá? Ele, ele foi egoísta, foi, mas eu dou um pouco de razão pra ele, ser sincero. Ele via ela como filha, então né, não podia deixar ela morrer, novamente perder outra filha é, o cara, já, o cara perdeu a filha aí ele viu a Ellie como filha e ele não queria perder ela eu sinceramente eu dou um pouquinho de razão só pela emoção que ele sentiu mas não, ele realmente foi egoísta o negócio certo era realmente deixar a Ellie morrer, infelizmente mas não acho que seja uma coisa que todo eu acho que a escolha do Joe seria uma coisa que tipo, todo mundo faria, pra ser sincero Ah, é... Porque o ser humano é assim, ué. Inclusive eu eu, eu. eu sei que a outra escolha é a certa, mas não tem como. Tá ligado? Mas é. O Joe olhando pra ela, ela tipo, encarando o Joe, tipo, encarando toda a verdade que ela tá, que ela tá recebendo, tá ligado? Passou esse tempo todo, porque ela tava, ele disse isso, ele mentiu para ela quando ele, ela tinha 14 e ela tem tá 19 agora. Passou esse tempo todo sem saber disso, saber disso agora. Ela sai dali pistola, briga, briga com o Diogo, dá um empurrão pra mim. E o Diogo tá lá parado. E depois eu vou construir outra linha temporal aqui, tá? Bom, agora eu vou entre essas cenas, vamos ver se tem alguma cena pra analisar. Se não tiver, vamos continuar. Aí, seguinte. Essa mulher aí que a Ellie acha é a mesma mulher que vai aparecer na gameplay do próximo analisando, ok? É a mesma. Vocês que já assistiram a gameplay, essa é a mesma mulher que a L pergunta: você se lembra de mim? Vai analisa agora e ver que e vê se não é a mesma. Ó, esse aí eu acho que é o cara é o eu acho que é o cara que falou as palavras I want I want what you want, but not at any cost. Ou é ele ou é o Jesse, mas não parece mais o do Jesse. Então eu acho que é esse cara aí. Esse cara aí eu acho que encontra a Ellie, a L tá pistola alguma coisa assim apontando arma para eles, pegando alguém de refém talvez e ele tipo calma calma calma a gente não quer a gente não quer isso tá ligado ele parece ser líder de algum grupo também ó viu eu acho que a coisa que vai acontecer com aquele cara lá que eu disse é alguma coisa parecida com essa cena aqui é lá alguém que... e é a mesma mulher é a mesma mulher O que, que, que eu falei antes da gameplay lá é mas eu acho que alguma coisa que vai acontecer é tipo isso aí ela vai pegar alguém de refém e vai aparecer aquele cara tipo não não calma calma calma calma gente não quer a gente não quer briga não tá ligado é tipo isso essa pessoa... Essa pessoa é aquela mulher que levantou a mão, que eu disse que ia ser gente boa. Não é. Mas, na verdade, ela parece que tá sendo meio que forçada a isso. Tipo, pela cara dela, ela parece... Sabe quando alguém te obriga a fazer alguma coisa? No... Eu tô falando como se fosse... Tipo, em filme, quando a pessoa... Sei lá, tipo, o cara diz... Ó, oh, o outro mata ele ou eu, essa... ou eu mato essa pessoa. E o cara faz aquilo sem querer... Sem querer fazer, tá ligado? Aí... Tipo, nossa, eu tenho que fazer isso, foi mal é, Essa mulher parece que tá fazendo isso Ela tá empurrando a faca Parecendo tipo, caraca, velho Não quero fazer isso, mas eu tenho que fazer isso senão não vai acontecer merda pra mim É tipo isso Essa cena, parece muito isso E parece, pela roupa, aquela mulher que a ele Tava apontando a arma junto com aquele cara E eles levantaram a mão pá. Aqui, eu vi que tem uma mão que desce Mas eu provavelmente só vou conseguir analisar isso na edição Porque é muito rápido É muito rápido, eu não consigo parar e aí ele tá cheio de sangue e esse eu acho que é o momento. Ai, velho. Esse eu acho que é o momento da morte do jogo Ah. Bom, vamos lá. Vamos reformulando. O que que eu acho da história de The Last of Us Part 2? Já que a gente completou a história. Aqui eu vou a minha teoria completa. Final. Final. Barra final, né? Talvez eu mude ela ainda. Mas, primeiramente, a Dina morre. Sim, a, acontece, elas vão naquela, naquela, naquele negócio que aconteceu no trailer anterior que eu analisei. E aí ela parte do please stop, no, é, com a Dina. A Dina morre, aí ele volta sozinha pra Jackson, de algum jeito. E fica triste, e aí acontece aquelas cenas na casa dela. E ela falando, tipo, ah, vamos deixar eles escapar, assim, impunes. Ou é porque, tipo, os caras invadiram e roubaram a cidade, conseguiram roubar a cidade. Ou é porque eles mataram a Dina, alguma, alguma coisa dos dois. Mas eu não acho que ela falaria isso porque eles mataram a Dina. Tipo, a Dina era uma pessoa importante para ela. Você não acha que ela queria fazer, tipo, todo mundo da cidade ir contra os caras só por, né, por causa disso? Não só por causa disso, por causa disso. Porque eu não acho que isso seja o pensamento da Ellie, tipo, a Dina era importante, tipo, as pessoas conheciam ela, era importante principalmente pra mim, mas eu não vou eu não vou meter todo mundo numa coisa que é pessoal minha. Então, eu não acho que seja uma coisa que a Ellie faria. Então, eu não acho que ela fala isso de tipo, eles vão deixar eles impunes porque mataram a Dina. Eu acho que ela fala isso porque, sei lá, tipo algum grupo invadiu o Jackson e roubou alguma coisa, invadiu e tirou energia de alguma coisa. Na verdade, não não, não tirou energia porque tá iluminado, então a energia esquece. Mas eu acho que o grupo de Jackson invadiu e matou alguém, e matou alguns habitantes, invadiu ou roubou, alguma coisa, qualquer coisa desse tipo. Ah, invadiu e queimou. Não, aí que está. Aí, aí o, o Tommen fica tipo, não, mano, a gente não, não pode tomar... Decisões precipitadas, porque é isso. Aí ela pergunta. Tá, vamos deixar isso ser impune, então. Aí ela e o Joe saem procurando esses dois. E quando eles voltam para Jackson, é... ela sai para procurar, o Joe encontra ela no meio do caminho, talvez. tipo Ele sabe que ela saiu e encontra. Quando eles voltam para Jackson, tá pegando fogo, bicho. E aí é por isso que eu acho que o Tommy morre. Eles voltam pra Jackson, pega... tudo vai pegar fogo. E o... ninguém vai conseguir sair vivo de lá. Tipo, vai todo mundo morrer. Exceto o Jesse, porque o Jesse tava em rota, em patrulha. Uh, então ele vai sair vivo. Uh, o Tommy eu acho que vai morrer também. Maria. Vai morrer, eu acho. Uh, e o Joe fica pistola também com isso. Porque o grupo foi lá e incendiou tudo. Aí eles vão caçar esse grupo junto. Os dois vão lá, vão caçar o grupo junto. Aí vai acontecer as coisas que acontecem, geralmente, né? Aí acontece a cena da revelação. Eu acho que vai acontecer a cena da revelação. E isso pode ser muita coisa de filme. Pode ser que tipo, ah, mas isso é já manjado. Tá? Mas é Dance of Fuzz. Eles querem deixar esse peso, essa história. Tipo, caraca, eles querem fazer a gente sentir o peso dos, do, do que os personagens carregam, o fardo. Eu acho que vai acontecer a cena da revelação. a ele vai ficar pistola com o Joel. Vai ficar tipo, caraca, assim. E o Joel vai morrer. Aí, aí ele vai ficar tipo, putz mano, se eu tivesse aqui ele não teria morrido, se eu tivesse aqui a gente poderia salvar ele, a gente sairia dessa, se eu tivesse com ele a gente, eu acho que vai acontecer isso, ele vai revelar, ela vai ficar pistola, vai, sei lá, vai para pra algum outro lugar e o Joe vai ser atacado enquanto isso, aí quando ela voltar ela vai, ela vai, tipo, que eu acho que é aquela cena lá, né, que o cara tava morrendo, eu não tenho certeza porque eu não sei de quem é aquela mão, mas ok, mas vamos fingir que é aquela cena. E aí ela vai voltar e vai tipo, mano, se eu tivesse aqui, nada disso teria acontecido. Ele não teria morrido se eu tivesse aqui, tá ligado? Aí ela vai perdoar o Joel pela, pelas mentiras e vai seguir com esse peso. Eu acho que é isso porque isso é um pouco The Last of Us, tá ligado? Porque o The Last of Us ele quer fazer a gente sentir o que, que o personagem tá passando, os conflitos mentais dele. Tipo, caraca, o que eu tenho que fazer agora? O Joel é na hora de resgatar a Ellie, velho. Ele tava muito, tipo, ela ela tem a cura, mas eu vou perder ela se eu deixar eles fazer a cura. Então eu não posso perder ela. E aí ele foi. The Last of Us é muito isso, tá ligado? Então, tipo, tem uma coisa e o personagem sente e tu se identifica com isso e sente também. Então é, isso é uma coisa que, por mais que seja manjado, funciona. Então não é uma coisa descartável, tá ligado? Ah, os dois se brigaram e aí... Pelo fato dela não estar tá lá, tipo, mais que ela esteja lá, isso é, ela vai começar a se culpar pela morte do Jogo, tá ligado? Eu acho que é isso, ok? Porque eu, as informações tem da história não é muita, então eu tenho que criar minha própria teoria. E essa é minha teoria final, ok? Uh, e aí depois ela vai caçar esses caras. Aquela cena lá do, da parte da Sala Vermelha, que eu chamo ela de Sala Vermelha, eu acho que aquele é o final. Essa é a minha teoria, ele vai buscar, tipo, ela vai ficar triste com isso, ela vai se culpar, aí depois ela vai ficar com raiva dos caras que mataram o Joe e vai correr atrás dele, ah, tá, tá, tá, tá, tá, tirando em tudo. E eu acho que é isso, essa é a minha teoria final, eu não sei se eu acertei alguma coisa, qualquer coisa que eu tenha acertado aqui é eu vou ficar feliz quando jogar, mas é. Uh, eu não tenho tão, a gente não tem tanta informação assim sobre a história para conseguir fazer uma história mais complexa Então, em resumo, é isso uh, A Dina morre, ele fica triste Quer ir atrás dos caras, vai atrás dos caras Joe se junta a ela, eles voltam o Jackson explodiu Aí eles vão atrás de, desses caras que é ferraram com o Jackson uh, Joe revela a verdade Eles e Joe se separam quando ela encontra ele, ele tá morto, ela se culpa, fica com raiva e vai atrás dele e destrói tudo. Acho que é isso. Acho que é isso. Essa é uma teoria que eu criei, eu criei agora, enquanto eu tava vendo os um vídeos. E essa é a minha teoria final, eu acho que é isso, tá ligado? Hum, eu acho que é uma teoria bem plausível, ela tem começo, meio e fim. E, sinceramente, pode ser que seja isso não? Vamos ver o que, que eu acerto quando o jogo lançar daqui 12, não um 12 porque vocês estão assistindo daqui 8 dias uh, bom uh, é isso essa é a análise que eu tinha terminamos com a história, o próximo trailer será lá mais de mecânicas e sinceramente o próximo trailer eu vou analisar as mecânicas no outro vídeo eu já vou jogar o jogo então é isso aí então é, eu vou ficando por aqui uh, este é o calendário caso você perder algum vídeo e queira saber qual vai ser o próximo, tá aí Uh, não sei porque que eu apontei de novo. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Uh, nos vemos amanhã com a gameplay de Outlast. Que eu vou gravar agora. Então é isso. Valeu, falou e fui. Tchau.